A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, esses três documentos que vocês estão vendo aí. Primeiro, vocês estão vendo o contra-cheque. Um contra-cheque no valor de R$ 43.497,00 líquido. É o salário do vice-presidente da igreja, gestor Ailton José Alves Júnior. Ailton Júnior, filho de Ailton José Alves. Tá certo? Fora esse salário no contra-cheque, ele ainda recebe por fora... R$ 4.000,00 para combustível, conforme vocês estão vendo nessa tabela da Golden Car, não é? que é o relatório de abastecimento da diretoria da igreja, dos membros da diretoria da igreja, tá ok? ele recebe ainda, irmãos, R$ reais para pagar aluguel, não é? sendo que ele mora em uma casa da igreja, ele recebe ainda R$ 3.000,00 para pagar o motorista, o presbítero Aeronilton, motorista particular, ele... É, recebe ainda um valor em torno de R$ 2.000,00 para manutenção do carro dele, um antuxo. Ele ainda recebe da igreja um plano de saúde no valor de R$ 3.500,00, o Bradesco Saúde Top. E utiliza um cartão corporativo do Banco Bradesco Saúde para comprar os seus ternos com média de R$ 5.000,00 e gastar em restaurantes caríssimos. Tá certo? Perfazendo um total aí entre 70 e 75 mil reais as despesas do vice-presidente da IADPE, Ailton Júnior. Em seguida, vocês estão vendo aí essa, essa tabela da Golden Car onde mostra não é, o relatório de abastecimento da diretoria da igreja. Vejam que o presidente da igreja ele tem disponível todo mês 8 mil reais para combustível sendo que ele usa, na maioria das vezes, os carros da igreja, e mesmo que usasse o carro dele, aonde que ele iria consumir 8 mil reais mensais de combustível. O Ailton Júnior, vocês estão vendo como nós já citamos, 4 mil reais, tá certo? O Luiz Mário, que é o primeiro secretário que recebe de salário, nós não temos aqui o contra-cheque dele, mas temos as informações, né? ele recebe em torno de 40 mil reais de salário, tá certo? Com todas as demais despesas pagas. E aí desce, vocês veem, aí vai diminuindo né? o segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, terceiro tesoureiro. E, paz, meus senhores, essa outra tabela mostra o salário da direção dos círculos de oração da IADPE. Não basta apenas o presidente da igreja ter o seu salário de mais ou menos 150 mil reais, o vice-presidente em torno de 70 a 75 mil reais, o vice-secretário em torno de 40 mil reais, as suas esposas estão todas empregadas na igreja com altíssimos salários. Em primeiro plano, vocês veem aí na tabela as despesas de judicial Alves, salário como funcionária da EDPE. É, ela recebe 13 mil reais. Salário para pagar o seu motorista particular, o presbítero, o elito, 3 mil reais. Despesas com funcionários, 26 mil reais. É uma soma, né? Porque é 100% do salário dela. Então, ela recebe mais 13 mil reais para pagar funcionários para fazer um total de 26 mil. Gasolina, ela gasta 5 mil reais de combustível. Não é? A esposa do presidente da IADPE, Ailton José Alves, a irmã Judite, gasta 5 mil consome 5 mil reais de combustível por mês. E a manutenção do seu carro, 2 mil reais. Um carro novo, todo mês consome 2 mil reais de combustível. Dá para acreditar, irmãos, um negócio desse? Está fazendo um total as despesas da esposa do presidente da IADPE, R$ 33 mil reais mensais. Em seguida vem a irmã Cristiane Alves, que é a nora dela, que é a, fi, a, a esposa de Ailton Júnior, recebe um salário de R$ 6 mil reais da igreja, mais R$ 2 mil reais para pagar um motorista particular, e é fazendo um total de R$ 8 mil. Reais. Em seguida vem a irmã Marta Almeida, esposa do... Primeiro secretário Luiz Mário, recebendo da igreja 4 mil reais. Então está aí, irmãos, a Igreja Assembleia de Deus, os obreiros sérios, homens e mulheres sérios da nossa igreja não, a, não aceitam mais esses desmandos. Não suportam mais essas coisas, sabendo que esses homens estão tirando, recebendo da igreja salários milionários, enquanto a maioria dos obreiros, a maioria absoluta dos obreiros, que estão no interior, no sertão afora, recebendo mil, mil e duzentos, mil e quinhentos reais, passando literalmente sérias necessidades com as suas famílias. Isso não é justo. Deus está vendo tudo isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.